Ok, ok, bora lá. Ok, vou estar a jogar a equipe do mundo por 30 minutos. Simplesmente por causa que a temporada vai acabar e então tal. Mas ao menos eu vou entrar em alguma partida antes que isso aconteça eu Não vou literalmente jogar zero partidas nesta temporada Vou levar esta aqui mesmo. Isto é mais Battlefield que o Battlefield de 2042. Acho que isto aqui é um Battlefield, um campo de batalha. Battlefield é um campo de bugs e de microtransações. Whatever. 等等等等 O dá uma sessão tão boa de jogar com novas funções. Dá uma sessão que, que, que, que, que, se, que dá que está mesmo a controlar o personagem. Agora uh, vou pegar Low Gravity. Uh. Para dar um estico um nos de explosivos, aproveitá-la. partida. Eu mandei a bola para bem alto. Ok. Isto continua a tentar linha é incrível. Vou só pegar, porque sim, foda-se. O tipo já, já deu, já deu fora. Espera, o tipo ainda continua lá. Não sei se o missile vai, vai ter com ele, mas mesmo assim, olha, já, já foi. É a coisa tem uma. uma tipo, um, uns 100 metros de máximo. Como eu vi no, no, no, numa coisa de. Estou a querer um jogo vir aqui na Twitch? Tem um limite de uns 130 e tal metros. Olá, eu acho que vi alguém ali, ou tele é ali. Pinta! Sim. Podes ir no modo criativo e construir até te habituares e lutar aí tipo a tirar isso tu consegues fazer no equipe do mundo, isso aí são formas que consegues tipo, aprender a jogar. mas querer que estar estar com tipo continuando no tipo criativo ajuda e tal ok ah o mod sem construir eu acho que não sei o que é que é CNTG mas vou assumir que se quer dizer um modo sem construção uh, e yeah. se é um modo sem construção de duplas dá e dá para jogar sim uh. aqui. Hello. Matei um gajo ainda por cima Oh. Bimba. Oh, oh, oh, oh, oh trinta. Praticamente 30 minutos de, de, de coisas, então, uh, vou dar uma saída aqui uh, e vou simplesmente coletar uh, a uh, Simplesmente porque fosse descoletar o que para claramente não vou tentar zerar porque já, dê, uh, já falta 3 dias para a temporada acabar. 30 estrelas! Tem 30 de todo lado! então era isso a live e pronto bem mas tipo aí tu aí mas, se quiseres que eu te outro tal ou então uh, se vais já uh, se pedir tipo de coisa que eu que te dei tipo tal te, uh, tipo no modo criativo para te adaptar já a construção e no modo equipe de mundo para te habituais a lutar ok uh, uh, uh, uh, o meu nick o meu nick é Uh, Henrique Portugal do está aqui a aparecer. Ok. Vou acender mesmo para, para mais de 30 minutos, foda-me. Ok. Ok. ó, oh, vais aí uh, mapas específicos aí, ok. Ok. Agora vou aqui clicar aqui, bora lá. Ok, isto aqui não tem material, mas acho que tem bom, já que sei que dá para ir para iniciar partidas. Se não se quiser, vou pegar aqui uma. Já, já, já, já, já, já, já aqui, isto aqui. Ah, isto e está bom. A ver, é, dá para comprar máquina. Vou pegar isto aqui, uma shotgun qualquer, tanto faz, qual seja. E vou trapar isto aqui e depois vou pegar isto aqui. Ok. Ok, ok, agora acho que se estás a primeira coisa do Fortnite que eu ouvi, que construção é, que é bastante bom. Uh, e uma coisa um tipo de construção de fazer que é bom é este aqui. Pega Pega tenho que precisar de apanhar o jeito. Não, não, não há de demora até se conseguir a perfeição. Tenho aqui também bastante 1800 de material, então também. E se, e se precisar encerra-se e começa o jogo quantas vezes se precisar. Uh... Tá, já, tá, já, tá já evoluir já. Yeah. Tá já, já ficar bom. Ah, uh, ok, destruí isto aqui, ok. Ah, huh. ok, quer, quer, ok. o que eu consegui materiais não no... pô ok oh, pois é, agora vou destruir isto aqui ok Vou olhar para o caso dos tiros até que estejam de... Uh, tipo, de quando estiverem de armas assim, também. Vamos também se preparar, vou já começar a destruir aqui. Vou destruir aqui também. Ups. Agora é... oh, espera então uh... Uh... Que é, que... Oh, é... é para eu construir a parede uh... oh, agora é tipo batalha campal sem construção uh... Uh... eu acho que não, não estou a entender bem uh vai ah, de normal. Ah, já entendi. Ok. Então... Train sniper is me Okay. caí na água. Uf. Eu pensava não não não vi por fato de ser, de ser aquele ser a chão que não existia. Pensava que vi, que aquilo é, não não não parei, que quando não era a chão que não existia. Ok, let's go. Quando o jogo tem um sistema e tal de, uh, de elimina direto, uh, nice kill! Isso seria ainda melhor se eu tivesse contado. Okay. Até eu. Ok Espero que tenhas gostado isto aqui do treino e okay. Tchau. Ok E também para quem está a ver a minha live em geral é, Como já foi o objetivo principal concluído é, e, o, e o extra que veio é, Então Então vou, vou, vou fechar a live E vou hesitar coisas Então tchau, era isso é, E até próxima, pros, pro, até próximas lives e tal, quando eu fizer temporada três, isto aqui vai para o YouTube. Talvez a parte, minha parte vai também porque não, não tem mesmo uma razão porque não ir. Vou pôr como algo opcional para, para quem quiser uh, ver e vou pôr até os capítulos para saltar para se alguém está interessado em ver PVP. Okay.